É, meu nome é Flávia, sou pediatra, neonatologista, Estou formada há 13 anos e esse sonho de ser médica vem desde os meus 5 anos, né? E, na verdade, eu nem sei de onde eu tirei isso, até hoje eu não consigo entender, porque eu não tinha nenhuma referência de medicina, né? E parecia uma intuição, na verdade, uma coisa muito de dentro mesmo. E a pediatria veio junto com a medicina e uma vontade de ter um consultório. Também tinha uma ideia fixa de ter um consultório, de ter meus pacientes e tudo mais. Tinha uma visão muito romântica né, da, da medicina. E aí foi muito difícil, meus pais nunca tiveram muita condição, mas eles sempre falavam que o foco deles era eu ter o estudo, ter o um conhecimento que eles não puderam ter. E foi tudo feito assim, até pão com banana a gente comeu, mas eu estudava no Bandeirantes, que na época era um dos melhores colégios de São Paulo. E foi tudo engajado para isso, para fazer medicina. Na época, eu fiz cursinho, precisei fazer dois anos de cursinho. Entrei na faculdade, não era a faculdade dos meus sonhos, né? eu entrei na Faculdade de Medicina da ABC, e não era dos meus sonhos porque eu sabia que eu ia ter que pagar a faculdade, eu sabia que ia ser mais um problema né? financeiro, mas meu pai falou, não, é uma faculdade boa, vamos lá, a gente vai dar um jeito. E meu irmão acabou também ajudando a pagar a parte da minha faculdade. E aí a faculdade foi desenrolando, era difícil porque era em Santo André, é, tinha a locomoção até lá, que no começo era de carona, enfim, depois consegui um carro, mas sempre tudo muito difícil. Eu vendia bolo, eu vendia brigadeiro para ter uma graninha. A maioria da minha turma tinha mais condição financeira do que eu e eu sempre lidei com isso, desde o Bandeirantes até a faculdade. Mas eu nunca tive problema em relação a isso, eu era muito firme no que eu queria e não, não tinha esse tipo de inveja, essa coisa de ficar... Eu aproveitava os amigos, na verdade, né? A oportunidade está com eles. E aí, quando eu me formei e fiz a residência em pediatria, eu fiz no HC, eu ralei muito para entrar lá, eram 40 vagas, eu entrei em quarto lugar. Meu marido, na época, meu namorado, me enchia muito que eu tinha que ir bem, que eu tinha que ir bem. E eu entrei super bem mesmo, fiz a residência, foi tudo bem, tudo certo. E aí, quando eu terminei, eu fiquei, agora, o né? que, que eu vou fazer? E você começa a pegar um monte de emprego, né? Você começa a trabalhar num monte de lugar para conseguir dinheiro, experiência, e, e eu queria o consultório. Então, meu objetivo era o consultório e tinha que conseguir dinheiro. E eu trabalhei em muitos lugares, gente. Eu trabalhei em muitas bocadas. E, assim, viradas de chave, a gente tem muitas ao longo, ao longo da vida. Eu não acho que eu não tenho uma, assim, definida. Mas uma das que eu tive foi durante um dos meus trabalhos, meus serviços, eu tinha cinco empregos na época. Então era escala de plantão para tudo que era lá, né? e sempre em neonatologia, pediatria. e pediatria. Então, quando... teve uma época que eu estava nesses cinco empregos, e um dos empregos era no hospital do M. Boimirim, uma região muito carente, né, muito pobre, e quem administrava era o um Einstein. Tinha acabado de abrir o hospital, então o hospital estava sem condição, e eu só percebi isso na hora que eu comecei a trabalhar. Era como se tivesse aberto um restaurante sem garfo e faca, sabe? Então não tinha o básico. E eu estava lá e eu tentava dar o meu melhor para os bebês. Às vezes a gente ficava em dois, é, dois colegas, enfim, para tratar de um monte de criança, parto, UTI, berçário. E aí teve um plantão que eu estava com uma colega e a gente foi chamada para uma sala de parto de um gemelar de 28 semanas. E aí quando eu cheguei, é, tinha só um berço montado de reanimação, mas era um gêmeo. Eu falei a enfermeira, cadê outro berço? Ela falou, ah, não tem, doutora. Eu falei como assim? Ela falou, ah, mas você vai reanimar os bebês? Eu falei, não, eu vou ficar olhando o bebê. Eu falei, não, claro que eu vou reanimar, Estou aqui para isso, né? São bebês viáveis, 28 semanas é pequeno, mas são bebês que têm chance, sabe? E aí eu surtei, foi uma das poucas vezes que eu surtei em sala de parto, eu sou super calma em sala de parto, mas eu surtei. E aí não tinha, gente, era um berço, um laringoscópio e eu e minha amiga. Nasceu o primeiro bebê, precisei reanimar, entubar. E a minha sorte foi que, na verdade, foi parto normal e depois virou uma cesárea. Eu tive um tempo de estabilizar esse bebê, mandar pra UTI e o outro nascer. Nasceu o outro, entubei e tal. Quando eu cheguei na UTI, tipo, não tinha oxigênio, não tinha o básico. E aí você tá lá... Com dois bebês de 800 gramas e não tem um básico, um mínimo. E é muito desesperador isso, é horrível. E aí você faz de tudo, estabiliza. E aí você tem mais outros bebês para ver, você tem que ir no berçário, você tem que fazer um monte de coisa, você tá lá sozinha com o colega. Aí eu fui pro berçário, quando eu cheguei tinha um pai surtando de um bebê saudável, que tava tudo bem, e ele me ameaçou de morte porque... Eu tinha demorado muito para subir no Eu expliquei para ele que dois bebês estavam graves. Ele falou: eu quero saber, não sei o que. Aqui dentro a história é médica, lá fora a gente vai ver". Eu fiquei muito assustada com aquilo. Falei: "Não é isso que eu quero. Não é para isso que eu estudei". Eu entendo que a gente tem que ajudar as pessoas, mas tem um limite do que a gente pode ajudar e, e do que é seguro para todo mundo. E os dois bebês morreram aquele dia. E foi muito difícil porque juntou tudo né, os bebês morreram, a mãe, coitada, não tinha culpa de nada, aquela sensação de culpa, porque eu aceitei trabalhar lá, entendeu? Ninguém me obrigou a trabalhar lá, ninguém pôs uma arma na minha cabeça e eu estava lá porque eu queria, e aquele dia eu cheguei em casa, falei pro meu marido, eu falei eu não quero mais, eu não quero mais fazer essa medicina, horrorosa, é, eu acho que eu posso ajudar as pessoas de outra maneira, não sacrificando meu CRM, que é a coisa mais preciosa que eu tenho. E aquilo foi uma virada de chave, porque eu pedi demissão, e aí eu me reorganizei e acabei ficando com dois empregos. Fiquei no consultório, me dedicando um pouco mais, e na ProMatrix, era uma maternidade particular. Então assim, eu tenho várias viradas, essa foi uma bem importante para mim. E o que eu tento hoje é... Hoje eu só estou no consultório, eu só tenho indo particular. Eu estou tendo outra virada agora, e foi aqui no TGI que eu tive essa percepção que eu já atingi muitas coisas na medicina. Até a parte financeira, eu acho que não é isso que mais importa para mim hoje. Eu quero ter mais felicidade, eu quero atender, ter mais satisfação. Hoje, no consultório, eu tenho muita satisfação, mas eu quero poder ajudar, eu quero ter condição de dar uma medicina melhor para uma pessoa que não pode. E isso é um projeto que surgiu aqui no TGI, por causa da Lígia, e eu vou agradecer minha vida inteira a ela por isso. Eu não sei se vai dar certo, vou tentar. Eu quero levar uma pediatria de comunidade para as crianças, fazer alguma coisa. Eu não sei do que é, está tudo né, na cabeça. Mas eu quero poder voltar até aquela inocência que eu tinha quando eu decidi fazer medicina. Né? Não achar que é, não é possível porque eu não tenho as condições ideais, eu vou fazer as condições ideais. Infelizmente, aqueles bebês, né, a gente perdeu, são coisas que a gente carrega, na medicina é isso, na vida é assim. Então é isso, gente, eu sou a Flávia, eu sou pediatra, eu amo o que eu faço, até por isso que eu vim com essa blusa hoje, e ajudo as pessoas, ajudo as famílias, e quero inspirar as pessoas, quero ajudar as pessoas, esse é o meu objetivo.